Oi, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te falar como você pode ter certeza que você consegue controlar a sua ejaculação por tempo suficiente para conseguir dar prazer sexual para sua parceira. Se você tem interesse nesse assunto, é muito importante que você veja esse vídeo rápido até o final, que eu tenho um convite muito especial para te fazer e que vai te ajudar muito. Bom, se você ainda não me conhece, meu nome é Davi Ribeiro e eu sou o fundador do projeto Controle.com. Desde 2010, eu e minha equipe já ensinamos mais de 14 mil homens a acabar com a chamada ejaculação precoce das suas vidas, e com diversos outros casos de sucesso. Uma pergunta frequente que recebemos é, Davi, eu só duro 5 minutos, será que eu tenho ejaculação precoce? Olha, existem inúmeras definições para ejaculação precoce, desde aquelas super técnicas que se encontram só em livros médicos, até aquelas muito genéricas, dadas, por exemplo, em revistas de adolescente. Então, o que é importante para definir se você tem ou não problemas no tempo do seu sexo? Na verdade, é bem fácil. Eu vou te fazer uma pergunta simples, e eu quero que você responda com toda a honestidade possível, tá bom? Vamos lá. Você consegue durar tempo suficiente durante a penetração para dar prazer à sua parceira e no mínimo 50% das vezes? Se você tiver dificuldades para responder sim, então é bem provável que sua resposta seja não. Uma mulher feliz sexualmente frequentemente está sorrindo, ela quer te agradar, ela quer fazer sexo com você e tem desejo por você. Se nada disso vem acontecendo e ela não te evitando, briga mais que o normal, fica irritada com facilidade. Então é bem provável que as coisas não estão do jeito que você gostaria. Se você constatou que precisa ter mais controle para melhorar sua sua relação, essa, esse vídeo tá? Ele foi feito para você. Se você está feliz com a sua relação, mas ainda assim quer aprender mais sobre o assunto, esse vídeo também foi feito para você. Então preste bastante atenção no que eu vou te falar agora. A partir do dia 23 de setembro... Quarta-feira nós vamos começar a exibir uma série de vídeos gratuitos e que vai te mostrar exatamente todo o caminho que você precisa saber para ter o controle absoluto da ejaculação na hora do sexo. E mais que isso, conseguir satisfazer sua parceira de uma forma que ela nunca viu antes. Se você precisa desse conteúdo, você precisa melhorar sua vida sexual, essa certamente vai ser a melhor decisão que você já tomou. Se você não precisa, mas quer evoluir mais para chegar no controle absoluto, então esse material também vai te ajudar. Você vai melhorar o seu desempenho na hora de dar prazer para ela. Para garantir o seu lugar, se você está vendo esse material pelo YouTube, clique no box que vai aparecer aqui em algum lugar desse vídeo. Depois você vai clicar, que você clicar, você vai ser direcionado para uma página. E para garantir seu acesso a essa série de vídeos, agora você só precisa inserir seu e-mail e quando os vídeos estiverem prontos, disponíveis, eu vou te avisar. Se você estiver vendo esse vídeo através do site de um dos nossos projetos, aqui abaixo deve ter um formulário para você se cadastrar para garantir o seu lugar e assim assistir a essa série de vídeos. Vi Basta você clicar no botão, preencher seu melhor e-mail e aguardar que nós vamos te avisar. Assim que você se cadastrar, você vai receber um e-mail com o título Parabéns, a sua vaga está confirmada. Se você não receber essa mensagem em poucos minutos em sua caixa de entrada, Confira se ela não foi parar na sua caixa de spam ou no lixo eletrônico. Se ela estiver em um desses dois lugares, abra o um e-mail e marque a mensagem como não é spam. Dessa forma, você não corre o risco de perder essa série de vídeos que vai te mostrar o exato caminho para o controle absoluto da ejaculação em 4 semanas. Se você usa o Gmail, é comum também essas mensagens irem parar na aba Promoções ou Atualizações. Nesse caso, basta arrastar a mensagem para a caixa de entrada e também estará tudo certo para que eu possa te avisar. Se ainda assim você não encontrar o um e-mail, se cadastre novamente, pois pode ter acontecido algum erro de digitação na hora do cadastro. Assim que eu tiver, que tiver disponível o primeiro vídeo, eu vou te avisar e assim você não corre o risco de perder nenhuma informação. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. A nossa missão é levar as informações corretas para todos os homens que precisam aprender a se controlar melhor. Você não tem culpa disso, você não está sozinho nessa. Clique e se cadastre para essa série de vídeos que terá início a partir do dia 23 de setembro. Garanta o seu lugar. Abraços e até breve.